Repetição de padrão. O pior perigo que você pode ter na sua vida se você não souber como controlar. A mente humana é programada para repetir padrões femininos e masculinos, ou padrões paternos e maternos. Então todos nós, inconscientemente, nós utilizamos uma base do nosso, do nosso lado paternal, que vem dos nossos pais, nossos avós, e, ou do, do nosso lado maternal, que vem da nossa mãe dos nossos avós, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. E se hoje você acaba entrando nesse fluxo de informação, nesse processo de informação de uma forma inconsciente, você pode estar levando uma vida desastrosa e herdando características das outras gerações que você não gostaria de ter. Então é muito comum... É, principalmente numa análise psicológica, nós vemos que uma pessoa ela simplesmente, simplesmente repete os padrões da sua geração, os mesmos erros do pai, os mesmos erros da mãe, é, ou, ou, pelo outro lado, os mesmos acertos do pai e os mesmos acertos da mãe. É, quando as pessoas fazem isso de uma forma inconsciente, elas podem acabar se identificando com esse padrão, seja ele negativo, e acabar tendo o mesmo tipo de fracasso ou o mesmo tipo de problemas que os seus pais, que as suas gerações anteriores tiveram nessas, nesses determinados pontos da vida. Ou ele pode gerar uma completa aversão, uma completa falta de identificação com esses padrões e se tornar livre de uma forma inconsciente de repetir o padrão. Então, é o que a gente chama de repetição de padrão. Só que tudo isso está a nível inconsciente. A gente não realmente não consegue identificar é, quando nós fazemos isso. É, isso apenas, às vezes, se torna consciente com a ajuda de um processo terapêutico. Mas, por que eu estou gravando esse vídeo com esse tema hoje? Para que você possa trazer isso cada vez mais para o seu consciente. Se você estiver presente, se você estiver consciente e descobrir exatamente os gatilhos, os momentos que isso acontece na sua vida, você vai conseguir se libertar aos poucos de cada um desses padrões. E você vai poder criar padrões fortalecedores, novos padrões na sua vida, que você vai poder é, utilizar de uma forma que você acha melhor. E não simplesmente reproduzir de uma forma automática. Você vai poder começar a escolher quais são os padrões e quais são os resultados que você quer alcançar, simplesmente por poder selecionar de forma consciente. E aí entra o grande barato, que é a técnica da modelagem. A técnica da modelagem, já que a nossa mente humana ela é programada para repetir padrões, utilizando a técnica da modelagem você pode simplesmente somente repetir padrões positivos na sua vida. Até o próprio Anthony Robbins, ele fala em várias das suas obras que ele modelou pessoas, ele treinou pessoas para que elas aprendessem habilidades incríveis em pouco tempo. Então ele conta até no livro, uh, acho que é Poder Sem Limites ou Desperte o Gigante Interior, não estou lembrado muito bem, desculpa, mas os dois são ótimos, você pode ler com certeza. Uh, ele diz que ele, ele esteve num processo com os melhores atiradores do mundo e ele conseguiu fazer com que uma outra pessoa aprendesse, tivesse o mesmo nível de assertividade que os melhores do mundo, os melhores atiradores do mundo, em apenas 10 dias. Por quê? Porque essa pessoa ele ensinou técnicas de repetição de padrão, técnicas de modelagem para essa pessoa, para que ela pudesse executar aquele padrão ali com sucesso. Então, quanto mais modelos de sucesso você adquirir, você colocar na sua vida, você reproduzir isso, mais sucesso você vai ter naquilo que você quer. Então, é, fique presente para esse ponto, fique presente para a repetição de padrão e jogue essas características cada vez mais para o seu consciente. A sua vida não está da forma que você gostaria. Pare para pensar. você fica ficar triste com isso, quem, na sua estrutura, no seu padrão paternal ou maternal, é, reproduz aquela característica que você não gosta? Ou, é, será que você está se identificando ou não se identificando com um padrão que poderia ser um padrão de sucesso? Pense sobre isso e começa a trazer isso para o seu consciente. É, nada é original relacionado à mente humana nesse ponto, né? É, embora eu tenha nascido agora, você tenha nascido, sei lá, alguns anos... Eu não nasci agora, foi mal, eu nasci em 88, né? Vou fazer 30 anos. E é, você nasceu no ano X? É, até me perdi no vídeo, desculpa. Mas é, tudo que antecede a nós tudo que antecede a nós é a, a, a consciência, ela acaba aproveitando a nossa consciência, ela não surge do zero. Não surge do zero. Os nossos pensamentos eles não surgem, surgem do, do zero. Eles são um padrão reaproveitado é, que nós podemos depois adquirir a liberdade, né, o processo de consciência, opa, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu também não quero, isso aqui eu quero. E a gente começa a moldar os padrões que a gente vai querer usar na nossa vida. Mas se hoje você não tem consciência sobre isso, você simplesmente acaba repetindo... Tudo de uma forma automática. E esse é o grande perigo. Repetir de uma forma automática é viver uma vida que você não gostaria de viver. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui ajuda o canal a crescer, eu acredito que essa mensagem de psicologia é bem diferente do que as pessoas costumam falar, se você já ouviu isso, bacana eu fico muito feliz, mas se você não ouviu ainda, se é a primeira vez, se inscreve aqui vai ser bem bacana você ajudar o canal a crescer e mais pessoas a, a acabarem conhecendo o canal também, beleza? comenta aqui também, a sua participação é muito importante, eu quero agradecer o Bruno, o Bruno Nascimento, que está comentando direto aí nos vídeos, eu vou responder todos os seus comentários, Bruno, nossa, fico muito feliz quando você comenta, sério, porque é, muitas das vezes, como já falei até em outros vídeos, né? Às vezes a gente grava, acabou gravando vídeo de madrugada, antes de dormir, né? acabou uh, cansado, até hoje eu tô gravando vídeo bem cansado, mas quando eu vejo um comentário como o seu, eu fico muito feliz, muito empolgado para uh, continuar gravando e continuar compartilhando mensagens de psicologia, beleza? Então, Bruno, cara, muito obrigado. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Pare de repetir padrões negativos.